Mm-hmm. Uh -huh. Se tu me entende, tanta coisa pra foder minha mente E eu ainda vou seguir em frente E eu nunca tive grana, grana, mas não fujo do trabalho, trabalho Nunca fui atrás de fama, fama, o que eu quero eu atraio Vejam aonde eu cheguei Suas mentiras não podem negar As produção mais foda possível Com o menor dinheiro que eu posso gastar Podem falar por falar E eu ainda posso ensinar um notebook velho e uns programas antigos pro sonho nunca se acabar Eles querem milhões pra cantar Querem fama pra se destacar Querem os beats mais fodas da cena Mas sem um real pra comprar Falam em mim pra tomar Na sua casa nem suco de uva Eles falam em se molhar Mas são os primeiros a sair da chuva Já sabem que eu sou encrenqueiro Esse inferno astral é o meu reino Hoje eu vim sorrateiro, fazendo a lápide dos bagaceiro Vocês querem virar o jogo, eu o um tabuleiro Vocês querem dinheiro, eu quero o sistema em pleno desespero Queimando inteiro Tive que aprender a assim, ser independente Eu fiquei foi quase louco, eu não sei se tu me entende